Rapaziada, acabamos de atracar nosso barquinho aqui, chegamos em terra firme, eu, você e o Mano Ezequielson. O que que acontece? Já temos uma escada pra cá, Sim. mas antes disso, vamos testar o, o Machadinho do Amor aqui ver se acontece alguma coisa? Não! Será que cai? Não! Beleza, o, o Creitão não quer descer ele não, hein? Rapaziada, essa água aqui deve estar suja. O que que acontece? Peraí, aí, pera aí será que não tem nada pra não. cá mesmo? Nada, nada. Eu acho que é mais pra frente, com certeza vai ter um Machado Bento aqui, com poder não. subliminar. Uhum. A gente vai acabar usando mais tarde O que que acontece? Rapaziada, que local altamente diferente, hein? É creitão É o caminho até a montanha? Como é Parece que é? Parece que sim Olha só, é o e a cria dele Peraí, como uma é que é o Brock? Como você... Não é da sua conta. Vem aqui, tem uma coisa pra vocês. E tira o olho do meu lugar. Eu achei primeiro. Como é que é? Tá Do meu lugar? O que será que ele quer? Testar nossa paciência. Quando souberem da minha loja nova, o povo vai aparecer. Eles vão ficar longe do pra dar uma olhada nos meus produtos. Vocês oh. vão ver. Vamos dar uma olhada na loja desse Loki aqui, hein? Vocês não dão Altos! Graças a Deus. Ô Brocão, o que, que você tem pra nós, aí, tio? Vamos ficar esperto, hein? Ó a carinha dele, ó. Pega! A pilha de pedras ali, com a chave de Yggdrasil, vocês podem abrir uma porta mágica pros galhos da árvore do mundo. Um com é atalho entre reinos. Se encontrarem alguma por aí. Usem pra voltar pra cá rápido Mas o sentido é único Direto pra cá e mais nada E em nenhuma hipótese Nunca, nunca, nunca tinha mesmo Mas nunca se joguem da beira A não da ser beira. que queiram morrer que tem por que a gente querer isso? É verdade, tio, é verdade O que acontece? Bate a torre Beleza Rapazes, o quero é te tacar o machado em tudo aqui, hein Vamos ver Beleza a gente tem que pe pegar esse poder azul, hein? Deve ter alguma coisa que liga esses diamantes azul, essas paradinhas. Beleza, tem como entrar ali pelo jeito? Vamos simplesmente dar uma olhadinha ao redor aqui só pra ver se há alguma coisa. Já não dá pra ir mais pra ir pra fora, tio. Peraí, será que tem como ir pra fora? Peraí, peraí. Rapaziada, local altamente legal, hein? Bem louco! Já curti. Peraí, peraí, peraí. Para dessa aqui, tio. Tá com baixado na sua cara, hein? Rapaz, <risos> será que tem alguma coisa aqui? Vamos simplesmente dar uma olhada ao redor. Local gigante. Ó, <risos> oh, tem locks ali, hein? Combate avançado de Atreus. Atreus ganhou confiança em combate e ajudará Kratos atacando os inimigos quando identificar uma abertura. Suas técnicas podem ser aprimoradas na aba habilidade. O é. que acontece, rapaziada? Vamos treinar o escudinho? O Caverninha testou bastante a sua esquiva, mas o Caverninha não, não usou muito escudo, não. Então, vamos Vai, treinar. Vamos treinar aqui, tio. Peraí, peraí. Oh. Peraí, jogo. Peraí. Isso. Lembrando. Peraí, ah, Tio. Peraí, peraí. peraí. Ele explode! Nossa, o cabernet levou um pau, Tio. Pega que parada verde ali. O cabernet tá perdido, hein. Beleza, novo registro adicionado. Salteador. Já foram... Já foram salteadores. Já foram salte... Ah! <risos> Já foram salteadores humanos comuns Mas parecem ter sido corrompidos por magia Senhor Sim Quando isso começou? Rapaziada, tem um óculos diferente aqui Beleza Ó, oh, oh, o cara... Oh, meu Deus, eu já mando ele ler, Vem, tipo. Eu Não conheço essas runas Com uma adiante. cifra Eu posso até entender Tenta, tio Disse. A gente precisa achar uma cifra aí, tio, ele precisa da cifra O que que acontece? Será que o caverninha tinha que mexer primeiramente lá, tio? Do, do, do onde o tiozinho tava? Beleza, vamos primeiramente dar uma olhada lá, hein? O caverninha é curte sair explorando locais diferentes. Beleza, acho que a gente tem que ir pra lá primeiro, tio. Vamos dar uma olhada. Ó, oh, tem uma paradinha aqui no meio, hein? Para dessa aí, Creitão. É Rapaz, acho que a gente tinha que entrar naquele portal ali antes de mais nada e depois continuar por esse lado aqui. O está com uma vaga impressão disso. Quando o creitão abrir a porta, ele fica hora. Beleza, tem um portalzinho bento aqui. Acho que a gente tinha que entrar aqui antes de mais nada, hein? Como é que é? Jogo! Beleza, temos o um portal místico. Rapaz, o portal leva nós para outros lugares diferentes, hein? coisa aqui é a loja. E aqui é a entradinha. Como é que é? Não sei. Será que lá fora deu alguma coisa diferente? Rapaz, eu não entendo muito isso aqui não, hein? Vamos ver. Não ah, mudou nada. Vom, vamos lá da outra parte. Vap. Beleza, rapaziada. Temos esse tipo de controle aqui que deve nos levar a algum lugar. Ó... Oh. O Creitão já viu que dá pra quebrar a parada ali. Antes de verificar pra aquele lado... Será que a gente tem que verificar pra esse lado? Tem um baúzão aqui também, Creitos. A gente já quebrou. Rapaziada, é, o cabelo tá perdido, hein? V vamos nesse aqui primeiro. Tranquilão. E aqui, Alson. Ó, tem, tem um carinha aqui, tio, ó. Mais silvers. Sim... O que que acontece? Acho que era só isso mesmo, hein? Ó, tem um barquinho. Ah! Rapaziada, será que a gente tem que pegar o barco agora? Vamos dar uma olhada. E quando a água baixou, surgir novas praias. Vamos Surgiu? procurar recursos oh. ao longo delas. Novas praias. Rapaziada, um negócio aqui especial, hein? Ó. Oh. Beleza, pra cá. Ó, ó, ó. Tem lugar secreto aqui, eu queria ter feito uma viagem assim com a mamãe ela lutava Alto os locks aqui, no... hein Sim, lutava Beleza, lentamente. rapaziada, ó Treinando o escudo novamente pera aí, ó. os locks tá tudo com sintomas, hein De ter virado pedra Mesmo escrito, ele tá um passo baixado mesmo, tio <risos> ah, Meu Deus do céu, pera aí. Tranquilo, ó Garoto. Isso aqui, ó, sim, só dá uma olhada sim. aqui Olha ali. Oh, peraí, peraí, tem tá uns bichos diferentes, hein? Ó, oh, Braseiros da Ilha. Acenda. Eu consegui acender esse braseiro ao ler as runas. É um tipo de feitiço? Aposto que tem outros parecidos ao redor do Lago dos Nove. Será que existiam outras pessoas aqui antes de virar um lago? Aonde foram parar? Tantas dúvidas. Queria poder perguntar a serpente do mundo. Sim. Beleza, mano, o que é com. acontece? Vai, cara, Jogo! O, no... o cara não curtiu muito com a defesa não, hein? O cara curtiu a esquiva. Esquivinha na mão. Ó, a defesa também é boa, tio. Fica é esperto. Ó, tá mentindo. Vai vale, tomar é no caneco. Vai poder novo, hein? Oh, esse rebeta, ó, ah! essa daqui rebenta, ó. Aí abre. Esse é o melhor. Deu nox, já, já. Uh! quebramos ele, hein. Esse cara é forte, hein, tio. Pera aí, tio. Sai de perto, sai de perto das ovos. Rebenta. Será que tem como levantar essas ovos? O cabineiro não pode ter no céu. Deixa eu levantar os ovos, pera aí. Cadê isso! Ah, Explodiu mais, né? Batei mais, tem mais. Atenção! Eu vou. Ficar esperto! Cadê o louca? É lá! Tá vindo, hein? Agora! Jogo. Cadê o Loki? O louco tava ali! Falta ah. só mais um! Oh. Oh. Ah. Pegamos, tio. Pegamos. <risos> Bom, vou... Muito bem, vocês dois. Peraí, então, quem que é? O que é isso? Um espírito. Tá falando... Peraí, o espírito. Peraí, peraí. É o Tatzelroom. Um Tatzelroom é metade lagarto, metade gato. É um lagato. Ou um gatarto. Ou sei lá, seja como for. É uma combinação bem esquisita. Eles gostam de se esconder embaixo da terra para se aproximarem. Da presa. Suas garras e dentes são extremamente afiados. Mas o mais perigoso é a ponta venenosa em sua cauda. Rapaz, não os é? Sinistro, e posso também. Não sejam tímidos. Peraí, tchau, e aí? Quem é que se é esse Loki? Irineu. Esses salteadores Sayor gosta de usar grandes massas quando lutam. A mamãe sempre os chamou de vikings, por algum motivo. O que, que acontece, rapaziada? Eu vou te bater. Você peraí, peraí. Morreu? <risos> Você é bem perspicaz e imprudente. Tome cuidado ao acender esses braseiros. Ceder e Relívagus são atraídos pelo fogo como mariposas. Creio que devo agradecer por libertar a todos nós desse túmulo aquático. Nós? Túmulo aquático? Outros espíritos. O Lago dos Nove está cheio deles. A maioria consegue partir deste reino. Mas nós, os sortudos, ficaremos presos em Midgard até resolvermos nossos assuntos. Como é que é? Podem ajudá-los também? Não pretendemos ajudar você, espírito. Ah, Isso. vocês já ajudaram. Eu só queria ver o céu de novo. Adeus. Como é que é? Explore as Ilhas do Lago. Cabo Versátil do Guerreiro. Básico. Pomo do Machado. Aumenta a força, Nossa, defesa a sorte. Nossa, ele sumiu. Ó. Aprimore para aumentar Não, mais Deus. atributos. Estranho. Vamos ver o menu aqui, tio. Vamos ver o menu. Que parada é essa, tio? Faz tempo. Cabo versátil do guerreiro. Né? Jogo, o que, que é isso? Não sei o que era. Beleza, simplesmente podemos equipar algumas coisas. Ó, aquele E ali é o que tá equipado. Não sabia. O punho de madeira estava equipado anteriormente. Tá, tá, tá, tá, bom. E, te... e aumenta a força em um. Mas o cabo versátil do guerreiro aumenta tudo em dois, tio. Sorte, defesa e força. Eu... Ah! Rapaziada, sem falar que a gente tá com 1.253 ali das paradinhas... É, é, é, é, é. Peraí, tem como equipar armadura de novo! Rapaziada, a gente tem que equipar armadura, porque o Kratos apanha. Uma porrada já tá arrancando um monte, hein? Três porradas, né? Já era. Faz tempo. Rapaziada, defesa 3 e defesa 15. Não sei porque o Carvanino equipou isso aqui. Tio! Você é burro Vamos ficar... Olha aí, o Kratos de azul, tio! Uau. Tô mentindo, porra! Hein? Rapaz, o jogo tava mentindo, hein? Nem tava mostrando pra isso aqui. Pois é! Mas o Caverninha quer saber das habilidades, tio. Faz tempo que o Caverninha não vê as habilidades aqui. Faz Rapaz, o Caverninha altamente curtiu isso aqui. Segura R1 para atacar com o machado, atingindo inimigos várias vezes e prendendo-os. Rapaz, curte isso aqui, tio. Como que faz pra comprar mesmo? Oh! Compramos. Ó, tem o nível 2, hein? Como é que é? Execute uma sequência de ataques rápidos sem sofrer dano para... Energizar o machado leviatan, causando dano de gelo a cada golpe. Rapaziada, já curti mais ainda, hein? Ah, melhor ainda. Oh, meu Deus, é mil. Ah, oh, meu Deus, falta um pouco pra comprar. Ah, não é. Beleza, rapaziada, já melhoramos muito. Espíritos Libertados, um de quatro. O que, que acontece? Será que tem que ir pra cá? Deixa eu continuar a jornada benta por aqui. Ó, oh, tem um negócio aqui. Peraí, queridos, que parada é essa? Três mil! Oh. E 200 nossa senhora! Beleza, a gente tem altos, Axilver. Tranquilo tio. Ó, vamos voltar com o barquinho, ou será que a gente olha pra cá, ver se tem algumas, alguma coisa benta? Acho que é isso mesmo, tio. É. Beleza? Então, vamos ficar de olho em outros espíritos. O que eu falei sobre distrações. Mas parece oh. que precisam de ajuda. São espíritos, garoto. Coisas mortas. Não precisam de nada. Só querem. Parece errado só ignorar. Esses sentimentos vão passar. Mas outra coisa, hein? O que disse? Garoto? Abismo. Nada. Foi o que pensei. Rapaziada, chegamos na parte de gelo aqui cristalizada. Beleza. Tem esses espíritos aí que nos dá recompensa, hein, Creitão? Vamos quase perto viu o tanto de dinheiro que eles deu ali. Então, oh. tem alguma história para passar o tempo? Que tipo de história? Não sei. Minas. A mamãe sempre tinha alguma. Você não ouviu nenhuma história na infância? Peraí, Tio, para Chega. desse... Chega. as histórias pro o bar. Tenha fome. Sim, senhor. Mas é portal e a gente volta direto para lá, então. Joga! Será que era isso? É, antes de voltar direto para lá? Peraí, aí? Vamos quebrar a mim aqui. Tranquilo. Dá pra subir ali já tem um baú, hein? Já tô vendo. Ó, oh, será que o Creitão sobe aqui? Já tô... Peraí, tio. Tudo escuro. Cagão. Tranquilão. Peraí, não! Deixa o baú lá pro outro lado, Creitão. Tem que voltar, tá? Não! Be beleza, vamos somente abrir aqui as paradas só, só pra ver o que, que tem. Acho que tem como voltar ali depois. <risos> Ó. Altos fragmentos aí. Graças a Deus. Tranquilão, já vamos. Ó, já quero Beleza. Bota o Ezequiel pra ler. Ó. Certo. Será que vai aparecer outro espírito? Beleza, rapaziada. Vamos simplesmente continuar nossa aventura com o Mano Kratos, Garoto. voltando pela rocha. Deixamos um baú ali atrás. Ó, já vamos direto. Tem um baúzinho aqui, hein, Caverninha? A Caverninha tinha visto um baú aqui, tio. Não. Rapaziada, será que tem como a gente simplesmente voltar o portal lá do outro lado? Beleza, vamos testar isso aqui, tio. Será que tem como já cair aqui dentro? Vai lá! Vai lá! Tem como, hein? Ó. Peraí, tio, e? Olha esse lugar deve ser um galho da árvore do mundo. Garoto, nada de desvios. Tá bom, tá, eu sei. Rapaz, o cara falou pra não pular, hein? Sinistrão, hein Beleza, vamos continuar, nada de desvio aí, mano Ezequielson, pela Mortals, hein Ó, oh, já que é pra dentro Beleza, deu certo, voltamos O que que acontece? tinha outro lado, para a direita ali. Vamos simplesmente dar uma olhada no outro lado, então Beleza Olha, esse local aqui é altamente massa. O Cabrinha curtiu demais. Arquitetura profissionalizada. Será que isso aqui dá pra mexer agora? Ó. Jogo! Que parada é essa, tio? Tranquilão. E aí? Ó, tem outra parada pra mexer aqui. O que é isso? Uma trompa. A ponta é aqui. A gente pode soprar? Sem saber o que isso pode causar. Bom, apertamos todos os botões e puxamos todas as alavancas que encontramos. Coisas com efeitos previsíveis. Não, isso é diferente. Precisamos melhorar seus instintos. Rapaziada, ele não quer mexer não, hein? Sabia! Vamos soprar a trompa. Não. É pra testar sua determinação. Sou determinado. Pra caramba. Rapaziada, o Creed não quer mexer não. Eu já ia soprar a parada e fazer uma balada. O que que acontece? Rapaziada, acho que não é agora não, hein? Beleza, vamos descer na moral. Vamos simplesmente ver do outro lado. O Caverninha tá simplesmente muito curioso pra saber o que tem do outro lado. Tranquilo. Será que aquela porta do meio ali abre, Tio? Ó, oh, tá mostrando os caras abrindo ali. É aqui que tem que ir, Tio. Sim, realmente. Acho que aqui é a missão principal. O que que acontece? Vamos simplesmente dar uma olhadinha rápida aqui pra direita? Com certeza. Haverá os itens importantes Para o Kratos Olha aqui tio Esse local aqui promete hein? Ó O mapa tá altamente bonito hein? Bonito! Rapaziada, o caverninha podia equipar Outra coisa, talismã Atualmente vazio, talismã são equipados Aqui, rapaziada, olha aí tio Ó. Defesa mais dois, vitalidade mais quatro <risos> Vamos ficar esperto hein? Pressione L1 E bolinha pra ativar Rapaziada, tem muita coisa nesse jogo, hein? Oh, meu Deus Tranquilo Vamos subir aqui na cordinha Ó oh. Beleza, vamos, vamos explodir a parada aqui já, já, já tá na cara que tem que explodir a parada aqui, ó então A gente passa tranquilamente Pula de ponta Ó, oh, tá rolando mais coisa aqui? Então, Beleza, ó, mais presentes aqui no chão. Prepare-se. Peraí, treta, treta. Peraí, peraí. Peraí, cuidado com esses blocos. Rapaziada, vai ser fácil. toma Peraí, sem é mais, hein? Ah, já era! Acabou a batalha. Mas o que tem aqui no chão? Não sei. Experiência? Fone. Jogo, o ah! que que é isso? É algum tipo de oh, oh, oh, pesadelo, rapaziada, a gente já viu. Né? Então, a atualização. Esses pesadelos me perseguem e podem me tirar da luta, mas o papai pode impedi-los. Tomara que faça isso. De desenho? Talvez um mapa? Uh, um mas mapa de... do tesouro. Mapa do tesouro onde? Lá em Sorocaba. Reino do Caçador. Motossignor soberano dos homens e feras, vim a este reino para descobrir se ele havia encontrado os ingredientes da armadura lendária. Só encontrei morte e pesar. Deixo esta oferenda em memória aos que sofreram pela almejada glória do Rei Anão. Rapaziada, tava tá rolando um Rei Anão aqui? Vamos ficar esperto. Tranquilo rapaziada, o que, que acontece? Já tava uma experiência aqui, hein? O tiozinho, você deixou pra nós aqui? Você quer isso aqui? Jogo! Tem como pegar não? Rapaziada, a gente tem que abaixar aqui os negócios. Beleza. Ó. Já tá rolando as paradas secretas, ó. É, tem que bater os os três gangorras aqui. Será que tem como, tio? O negócio tá Tem que primeiramente abaixar aqui as. Nossa, esse vai ser difícil, hein? Ó. Beleza, pega primeiramente isso aqui. Cuidado, tio, cuidado. Vamos guardar isso. Rapaziada, ó, carancas encontradas, uma de nove Tem que encontrar essas paradas O que que acontece? Ó, a gente tem que baixar isso aqui Baixar os espinhos, vento Ao mesmo tempo a gente tem que acertar um, dois e três Rapaziada, não, não é uma missão fácil Beleza, então o que que a gente vai fazer? Beleza, um já foi Mas acho que parece ser fácil, hein? Dois e três. Oh. Ah, tem tempo, tio. Oh. Jogo! três, hein? <risos> Ai, deu certo já. <risos> Rapaziada, já pegou uma parada aqui. O carvoneta tá ninja. Viu? Lá em cima, peraí. Lá em cima o quê? Ei, pega uma maçã, hein? Ó, uma de três. A gente vai aumentar a vida de novo do creitão, tio. Vamos pegar esperto. Beleza, o cara tá com sintomas de estar dormindo. Ó ó ó. Será que tem como jogar o. Será que tem como jogar o Ezequiel só pra cima? Não, uh! não é não, pai! Rapaziada, acho que é isso mesmo, tio. Beleza, já pegamos, fizemos a limpa na balada aqui. Vi alguma coisa lá em cima. Pera aí, onde? Para daqui. Que legal. Rapaz, é mais ou menos isso. Vamos simplesmente voltar onde paramos anteriormente. Beleza. Subindo o elevadorzinho. Ô, oh, Ezequielson. <risos> Bora subir aí, tio. Não quero. Ô, oh, Ezequiel. Ô, oh, ele ficou pra trás, hein? Tá aqui! É Beleza. Rapaziada, a, a missão principal deve ser aqui no meio. O tipo, caverninho tá marcando.